Eu fiz dois vídeos sobre X- men Apocalipse, um sem spoilers e outro com spoilers. O próximo, é claro. Se você ainda não assistiu ao filme, fique nesse e só vá para o outro se você não se importar com spoilers ou se você queira mentir para os seus amigos que você assistiu ao filme antes deles. Aí vale a pena assistir aos dois. Então vamos lá. filmes dos X-Men, do Wolverine e do Deadpool, todos mutantes, X- men Apocalipse é o nono filme da franquia X-Men. Tem o primeiro X-Men, que introduziu o Wolverine e a Vampira, o conflito entre o Professor Xavier e o Magneto, e toda a irmandade Mutante e a premissa do filme gira em torno da aceitação do diferente, dos mutantes pelos humanos normais. É um filme meia boca. 2. em X2, o Coronel Stryker procura pelo cérebro um computador fodão do Professor Xavier para encontrar todos os mutantes e matar um a um. Os mutantes buscam aceitação e se unem, heróis e vilões, para sobreviverem. Um filme meia boca, mas eu acho que é melhor do que o primeiro. Nem tanto. X-Men: The Last Stand. Uma companhia farmacêutica cria um supressor do gene mutante. Magneto declara guerra e introduz a sua nova arma, a Fênix, que nada mais é do que uma Jean Grey mais poderosa, bem diferente da Fênix dos quadrinhos. Tudo que os mutantes querem é a aceitação pelos humanos normais. O pior filme de mutantes de todos, de longe. X-Men Origins Wolverine, uma frequência que conta como o mutante Logan virou o Wolverine, com alguns mutantes esquecíveis na história e o primeiro Deadpool. O Wolverine não se preocupa muito com a aceitação pelos humanos normais, e por isso ele é o mutante mais querido dos barmanjos e das meninas. É uma merda de filme. X- men First Class. Depois da bomba que foi o X-Men 3, que tal dar um reboot no Universo dos Mutantes? O filme se passa em 1962 e foca no relacionamento entre o Professor X e o Magneto. Eles só querem a aceitação pela humanidade. O público gostou por causa da merda que foi o terceiro. Eu achei meio marromeno. Não é um filme que eu me lembre de muita coisa. The Wolverine. A linha do Tempo dos Mutantes na Fox começou a ficar confusa. Esse filme se passa depois do X-Men 3 e não tem muita ligação com nada. Berini decide para o Japão para encontrar com um amigo. Eu acho até que eu gosto desse filme, principalmente por ele ser independente, mas sei lá. X-Men: Dias de um futuro esquecido. Seis anos depois do filme The Wolverine o mundo acabou, os X-Men originais estão de volta e o filme se passa no futuro e no passado, e o objetivo do roteiro é apagar tudo sobre os X-Men que vocês conheciam, menos o First Class, e aceitar tudo o que vier pela frente. Uma merda de filme que jura em torno da aceitação dos mutantes pelos humanos e que meio que apaga completamente a linha do tempo, mas deixa o Wolverine que todo mundo gosta. O filme não faz muito sentido, mas ok. Deadpool. O filme mais independente dos mutantes não era nem para existir e se transformou no maior filme de super-heróis de todos os tempos. Wade Wilson tem câncer e aceita ativar as suas células mutantes para salvar a sua vida e para ficar com a namorada. Também é um filme de aceitação, mas que zoa tudo. A história é fraquinha, mas funciona muito bem como comédia, talvez seja a melhor comédia desse século. E aqui estamos com X-Men Apocalipse. Finalmente um filme dos X-Men com um vilão que tá cagando para aceitação ou redenção no final. Em todos os filmes dos X-Men, o o Magneto tem isso, ele é confuso, ele quer destruir tudo, mas ele é bonzinho, ai como eu sofro por ser mutante. O Apocalipse é o primeiro e mais poderoso mutante de todos os tempos e que ele acorda depois de alguns séculos. Ele recruta um grupo poderoso de mutantes para limpar o mundo dos humanos normais e criar uma nova ordem onde ele vai ser o deus. O destino da humanidade está na mão da mística que ajuda o Professor X e um monte de novos mutantes a salvar o planeta da destruição. O que eu achei? Bem, é meio enrolado, eu tenho uma certa má vontade com os filmes do dos X-Men. Todos os filmes são iguais, giram em torno da aceitação dos mutantes pelos humanos, O Magneto sempre quer destruir tudo, mas depois fica bonzinho, ou é vencido, a linha do tempo é confusa e personagens surgem do nada e desaparecem da mesma maneira, nada é memorável. Tirando o Wolverine que sobrevive pelo charme do Hugh Jackman, que as meninas querem como namorado e os meninos querem ser como ele, o resto do elenco, menos o Professor X e o Magneto, é completamente dispensável. Poderiam matar todos os mutantes no filme, que eles voltariam no outro com uma roupagem diferente e ninguém ia nem pensar. Em X-Men Apocalipse parece que decidiram parar com essa pataquada e finalmente criar uma linha do tempo funcional. O arco do Apocalipse é legal, funciona e temos finalmente um vilão poderoso, o O problema é que ele aparece pouco perto do todo, ele poderia aparecer muito mais. O filme para diversas vezes para fazer ligação com os trocentos outros filmes anteriores e ainda faz uma cena de pós-crédito no meio da bagunça. A edição do filme é um grande problema, tem que enfiar um monte de cenas que não servem pra nada e isso enfraquece a figura do Apocalipse. Apesar disso, o filme é grandioso, consegue deixar o universo cinematográfico da Marvel pequeno e quando os vilões destroem o mundo, eles destroem o mundo, não é apenas uma cidade ou um aeroporto. Como eu disse, eu tenho uma má fé pelos filmes de heróis da Fox pelo histórico e não foi X-Men Apocalipse que conseguiu mudar isso. Mas eu acho que pode servir para acabar com o meu preconceito. O filme não incomoda, finalmente a equipe de heróis funciona como um grupo, apesar de ter uns 15 personagens a mais do que o necessário, e várias cenas não servem para nada. As cenas de ação finalmente tem alguma lógica. Provavelmente colocaram um editor melhor que falava uns não para o Brian Singer. O Apocalipse é o melhor filme dos X-Men, o que não significa muita coisa. Essa foi a primeira parte de X-Men Apocalipse sem spoilers. A segunda parte com spoilers tá aqui, é só clicar. Melhor filme dos X-Men até agora, deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Se você for hater, não se inscreva, não precisa da sua mixaria, vá assistir filme de porrada fofa que você ganha muito mais, meu canal não é pra você. Ah, importante, deixem essa coisa idiota de quinta série de Marvete de para pra lá. Vocês têm o quê? 15 anos? Pior que vocês não sabem, eu gosto de Demolidor e eu não gosto da trilogia Cavaleiro das Trevas do Nolan. Vai estudar, moleque. Agora você pode clicar aqui, aqui. E ir para a segunda parte do vídeo X-Men Apocalipse com spoilers.